Fala galera, e fala Julio, e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estamos aqui no Fortnite, e hoje estamos aqui com o meu pai. Oi, estamos com o meu irmão. Opa, Nossa, tá parecendo um Lucas mas enfim, e pessoal. Hoje a gente vai estar jogando um esquadrão não preencher. encher. <risos> Vamos embora. Vamos estar tá jogando um esquadrão não preencher, e a gente vai conseguir essa placa aqui, ó. Vai, Julia, dá conta aí. Olha aqui o nome. Vitória Royale. E agora, Nossa. bora pra partida. Nossa, agora fez, virou um festival. Daniel, ah, tá, tá. É a hora. Esse é a partida que o Daniel vai marcar. Vai, Daniel, vai. Não. Meu pai marca, vai pai. Sabia. Nossa senhora. Eu nunca pulei Nossa. É verdade. Essa cidade é a mais antiga, eu acho, que do mapa. Até agora. Acho que é. Ah não, é fazenda frenética. É fazenda frenética, Ah não, é bobinas, bobinas. É, a bobinas é a mais. É a mais antiga, mas ela não ficou tanto tempo no mapa igual eu Bia. Verdade. Bobia so... Bobina Opa, não é tinha de... nome antigamente, tá, galera? É lógico. Vou cair na primeira casa aqui, ó. Vou cair na. Vou cair, Vou cair naquele primeiro supermercado que eu tô muito alta. O trem do trevasco. Travascote. O... Eu não consegui gravar o evento que eu sou muito lerda. Eu caí no chão. Mano, tem muita gente aqui! Também. É. Uhum. Eu vou morrer, tem um squad na minha casa. vou correr daqui. Então sai dessa casa. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nossa, nossa, o Play vai morrer. Que peninha é que, eu que, eu de... que eu tô dele. Nossa, mentira. Tô com nenhuma pena. <risos> Nem Um pouquinho de pena tô do Daniel. Vamos anunciar, depois. Ô oh, Dani, eu tenho uma, uma dor azul. Se eu quiser.. Eu, eu corri. Tá aqui na minha casa rodeando ela. Quem? O cara. Quer ajuda? Não. Quero morrer. Molta, não voltou pra cara de novo. Nossa, quem tá tirando um? Eu, matei dois. Matou? Falei que ele tava lá naquela casa lá. Qual? O vovó é o que acaba. É não, Daniel mata. Daniel é mó bom, deixa ele não cair. Ele tá Pode precisar de ajuda Grice. Grit. é uma Batei doze. Se de... é quiser. Eu matei quatro. Daniel. Gente... Tem chudinho ali embaixo. Quero é que eu levo. Não, quem vou beber. Quer uma, uma dozeu, quem, Aqui, ó. Quem, quem quer uma doze. Quem quer uma doze. Eu. Eu, eu, eu, eu, eu, Não, tem briga, só tem uma. Toma bala. Ah. Você está preso? Atravessou. carro. Então, que casa? Ela casa, Júlia, ela nem fala. Ô, é você não viu? Tá acreditando mais. Pronto? E. Vai pega aqui, ó, tudinho hoje você matou mesmo, Júlia? Dá um pochinho pro meu pai, Daniel! Filha, você matou mesmo, Júlio? Dá um fudinho! Filha, você matou ele, Júlio? Sim! Poxa, por que você tá com a 4 aqui também? Ô <risos> oh, meu! Tô batendo oh. no Daniel, pai! Zé lutinho do caramba! Yeah. Pega aí, pai! Você pensei de bastante vida. Oh, bom. Não, mas você pensa de bastante vida, né? Quanto mais vida, melhor. Metade das pessoas vão morrer. Eu, Deus, Tá. <risos> helicóptero <risos> Onde você tá vendo helicóptero? Ah, Opa! É Opa! Opa! Opa! Opa! Opa! Opa! Opa! Opa! Opa! Opa! Mano material, não posso bater. Toma, meu. Pode chegar aqui, ó. Tem coisa aqui embaixo. Tem uma SMG uhum. azul. Olha, tem uma SMG azul, tem uma um chudão, tem uma. e tem um. Enxudinho. Quero falei... Você pegou um negócio que eu deixo nada? Quê? Madeira? É. Peguei. Por que você tá atacando granada em mim? Hein? Nem tem que acabou de gastar, né? Nossa, aqui só tem muito ruim, meu. Novidade? Pelo menos o seu, né? Agora tem 34. 30! 30! Oi, a privacidade, gente. Vocês não vão vir, não? É, aqui tá indo sozinho é você, vocês. Calma aí, Júlio. Olha lá, já tentava tirando. Nem vem, Daniel, papo me aqui, ó. Por favor, gente, não papo aqui, por favor só a cristal a bobada. Hum. É ruim. Matou? Matei. Só tinha uma... Tá a coisa... bote. Olha o vou que tá animado Daniel, porque toda pessoa que eu mato, você fala que é bote. Mas é bote, ele então, tá sem ter algum, Júlio. Toda pessoa que eu mato, você fala que é bot. Não, nada a ver. Não tem nenhum. Os caras aceitem. tem é uma Ele tem Sai daqui. eu sei que vocês vão pra, pra, pra minha kill. Meu, para de falar isso toda hora coisa chata. Achei uma noidade, Ai, Meu Deus, por favor, colabora comigo. Não vem a pistola de sempre. Ai, laguei. Tô lagando, não vou conseguir chegar nesse baú. Ô pai! Pega o baú, o, a hot ali, ó, A bazuca. Ali, ó. Tá aí dentro, não? Olha, não, pai. Aí, aqui, pai. Apei! Pai, vem cá! Nossa. Você quer pegar a bazuca ou não? Cadê a bazuca? Aqui dentro. Cadê? Você é baluca? Não. Não sou da altura. Opa, ah, agora hum. eu tô bonitão. Hum? Tinha a Pai! De bala de touro! Tenho só nove. Vamos ir pra agência. Já vou. Vamos esperar um pouquinho. Júlio, até Daninha... Vamos é. pra, pra. Vamos pro chalé, chalé, chalé. Ai ah, meu Deus, Daninha. o Daninho tá. tá indo para paz junta. Já tá chegando, já. Deixa ele. Depois que ele deu de cara com o cara. É porque ele tá tomando remédio. vai lá. O cara é Tem chudão ali. Pai, volta aqui. Ah. Tem dois chudão aqui. Tem cara aí? Calma aí. Vamos, vamos. Oxi foi Daniel? Foi. Não lá mano, eu nossa não tava esticada. Tá esticada. Eu... Olha, a agência está intacta. Sei lá. Ninguém matou Midas. Ninguém ma... caiu ninguém, em agência. Hein? Quem já viu agência sem construção? Ficaram ninguém agência. Eita, pode ser demais. Vida. Eu já tô acostumado que de dele não roubar meus kills Não, ah, para Roubar meu luz. Roubar não! Vem cá tia, Eu já tenho falou o meu não queria falar nada não mas o Creper tá ali. Quem é Quem vem droga arma ah, é um cara de prego vem Daniel pegar arma aqui é para pegar você vem aqui vem cara aqui vem vem o Daniel O cara da Grappler ainda tá com você? Não, não é o da Grappler, é outro. Amigo? E o cara da Grappler tá acertando de longe em mim. Ficou aqui. O cara aqui com. Você. Não a menina? Morri! Sai, sai! Tá a árvore taca tá com o Grapper, tá? Ó, mata a menina aqui, ó. Pra atacar por o as... canhão de mão. Meu pai tá no cofre? Tô perto do cofre. Vem comigo, Daniel. Calma, tô me curando. Eu não sou pra play igual Deus. você. Tem bala de 12. Você quer espera né? Eu tô sem. É aqui, ó. Que é essa aí, pai? É. bom. É. Por aí, Daniel, que eu tenho que usar kit médico. é o cara do Grappler. Só ele? salva eu aí que é a C está vindo. Salva ele, Ju. A Tepestade. Mas ela só tem Tepestade. Cadê o grabber? Quem é ele? Ele morreu de queda. Nossa, pai, olha meu lute. Vai que eu sei matar todo mundo. Eu, a Julia tá te salvando. Eu vou colocar a pé e a gente vaza, pai. Nossa, olha esse lute, meu. Daniel, dá Scar. Tem eu look. Ninguém toca no luto. Eu, eu tenho três armas míticas. Eu não tenho nenhuma. Eu tenho uma, uma aqui mim. Daniel, dropa, por favor. Olha o cara lá, olha o cara ali, ó. Olha o dropa Glass. Olha o cara ali, ó. Ó, dropa a arma ali, pô. Pega aqui, pai. Cadê? Riva o popô do Miausco Daniel vai rushar sozinho Sozinho, Ó, não. Boa pai Eu me e você matou Vou pegar no resto Tem... Boa. Quatro caras Matei um E já achei outro Headshot Matei bom Não, tá de boa, tá de o... boa. Ficou tudo. Oi? Morreu? Não. Pera aí, pai, pegar aqui. Aí eu tanto lutinho. Ah, minha bazuca Olha aqui, olha aqui, ali. olha o tanto de coisa. Pega aqui, pai, para de bazuca. Tem um monte ali. Fala de tudo, aliás, né? Nossa, nossa, não. Aqui, eu pego aqui, eu pego aqui, ó. Bala pode de de pegar bazuca, tudo daqui, que Júlio. você quiser, Pai. Júlia, você pegou tudo, Júlia. Dropa a bala pra ele. Do que? De tudo. bagulho. Que Aqui, ó. Toma, então, Pai. Bala de doce, que é muito difícil de conseguir. E muita de bazuca aqui, Pai. Aqui bazuca! Caraca, oh, oh, caraca! Vai, vem cá, vem cá! Agora não dá, viu? vou, vou! E pessoal, ganhamos! Aê, ai, ai, ai! Tô que emo, Tô muito